é outro. Belezinha? Oh. <risos> <pra> câmera. <risos> Vamos lá. Nossa, não tá então, muito cuidado tem não tem lá, no final. É. Tá ok. Tem que sentir a velocidade. É. Não, vai devagarzinho. Não, é, não. Tá. Não, não. Nossa, tá auto-embreagem. Então, galerinha, vamos cá fazer um test-drive na Dafra, Rodwin. HotWin. Ela não está marcando a velocidade. Essa aqui... ...tá um pouquinho alta. Uma posição estranha você pilotar uma moto esportiva, acabou muito empinada. Olha a gente no televisor. Tem que tomar cuidado porque não está marcando o velocímetro. Então tem um radar ali na frente. A gente não sabe quando é que vai, né? Embreagem super alta. Você não tem noção de como é que ela está. Agora eu gostei, gostei, gostei! 11 mil giros, gostei! É essa, é essa, é essa. É a boa, é a boa, é a boa, é a boa. Mas mil giro, gostei, gostei. Pronto, gostei. Ou então, ou alguém amassou essa porra ou mexeu em alguma besteirinha. Porque ela tá muito diferente das outras. Quer dizer, daquela next que eu peguei. Ó, a gente já tem que entrar aqui no moinho, né? Gostei, mas eu gostei, gostei, gostei, gostei. Não gostei da buzina. Fraca também. Mas isso já é característica da DAFRA. questão de jogo mesma coisa por que eles pedem pra gente entrar aqui velho que lugar feio a descarga é mais esportiva é mais zoadenta. deixa eu ver a postura de pilotagem tá tranquila tá tranquila Ih, rapaz! Bom, ela é lenta. Dá pra você ver. Acho que é pra gente fazer o um teste de, de lenta. Por isso que ele manda a gente vir pra cá. <risos> Só pode. Essa carenagem, essa buraqueira aqui. Não dá certo, não. Gostei da moto. daqui, olha no retrovisor. Grita ordinária. Não tá cortando giro, meu Deus, não tá cortando. Não corta giro, meu Deus. gosta da. Amei a moto, amei a moto. Amei a moto. Vamos reduzir que tem que entrar aqui, né? <risos> aqui? Aí mesmo? Ah, bota pra dentro? Eu é, que tá quente e um funcionário bota pra dentro depois. Ah, então tá. Deixa aqui? mesmo, Então beleza. E ligar ela aqui? tem a, a chavezinha? Vai direto, cara. Gostei. Não ah. corta giro. Tem? Não corta giro. Não corta, giro. Ah, não corta não? Não. Ela disse aí que um funcionário bota pra dentro. Hã. Ah. Descarga quente pra não queimar. Entendi. Sim, velho. Aí, na runa. Boa, boa, é boa, é boa. Gostei, gostei. Quando, eu, véio, Quando eu chamei aqui, ela botou 11 mil. Eu... Eu, é isso, eu... Não será que vai 12, 12 mil? Não cortou giro? Eu porra. Eu não sei que eu isso daqui lá, <risos> ela vai, ela. <risos> ela vai, não. Eu tava ali falando, vai com o é nome, aquele Frota CD que você compra. Não? É, Slider. Slider, é. É bom pra sair por causa do. É bom, bom. Ver, pra pra pra... é bom. vai Gostei, Eu achei melhor que a Nex pra andar, porque ela não corta giro. A Nex chega é em 9.500, ela corta. O CD corta. Essa daí tá não vendo nada aí. Já pra quando o cara aí, Eu acho cara que pensar essa tá que é assim mesmo que tá mexendo, o cara Essa, boa, essa tá com docinho aí, que tá ela, com ela tá com, a com minha docinho. Tá tá bem, que outra outra ela tá com tá envenenada o cara aí já tá diferente aqui. da test oh. drive. Eu não sei, eu ah. acho que a que eu tô tá lá em casa, ela tá, tá amarrada. Eu cheguei em 9500, na sexta marcha dele dela corta. Ela só dá 54. E moto tá andando dando muito tem mais. Tem porque tem um cliente aqui que já tinha uns pertencentes Essa aqui dá. É, tem que dar, gente tá dar, da, um... da, né, que chegou aqui mostrou a gente a foto, ó. Eu tenho que ver disse, Eu que eu postei é que é de lado e já realmente pra mim pra mim, mano. É moço isso assim, É. Rapaz, eu já desci na BR, empurrando, chovendo, não larga essa com nada, assim, não. Você vai dar, você vai dar, sua... Ela não deu. Ela não deu. Que triste, chateada com ela. Aí vai que passa uma CG por mim? Me passa. Eu, eu compro uma descarrega isso, porque eu descarrego e tá arma nela, velho. Descarrega fazer assim. Calma, é vergonha, Não, eu vou, vou levar aquela lá no mecânico é, de conferência. Não, leve lá no, no Mário, leve lá no Mário. Ela tá, tá muito, muito, muito recalcada, muito ninh, ninh. Beleza, gente, você tem que dar um cheiro, senão você. Ok, muito Chave obrigado. Agora eu vou ficar só aguardando você, o contrário. É, você vai vender logo duas aqui. Espere. Espere. Sei não sei não, não sei não, não sei não. Tem água ali? Tem água ali? bota mais. Não vai, deve ter água que vai ter louco. Então foi isso. Pô, gostou da moda, gosto da moda. É uma pessoa mesmo, né? É. Hã? Ah, aqui, a, assim, a... Né? Não, não a vê. Você ainda tá fumando? Já chegou, tá fumando ainda. Pô, ah, desde aquela hora eu não pago certo. A Origon. Pela dificuldade. Sim, velho, dedica essa porra depois. Oi? É. Vai, vai rolar. Tira. Agora sim, agora sim na traseira... Tá bonita ela. A galera O bem descansado. Tá bem descansado. Também Galera, a gente continua esse vídeo. Até mais.